Você já se indignou com Deus? Olha, eu já Várias vezes na minha vida Por exemplo, quando uma coisa se repete Se repete, eu não estou entendendo Eu falo, pô oh Deus, o que, é que você quer? O que, é que isso significa? Qual é a mensagem? E no passado, quando eu era mais jovem Que eu não fazia a menor ideia do que fazer na minha vida Eu também Perguntava para Deus, esperava a resposta E ficava indignada Como assim Ele não me responde? Eu acredito que isso seja uma condição natural do ser humano, a gente indignado com o Criador. Por que razão nos colocaram nesse planeta, no meio de tanta confusão, de dor, de intrigas, de tanta coisa, para quê? Não é? Então, vamos ter uma conversinha a esse respeito.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 na, na época que a gente fez o Mês dos Inscritos e, infelizmente eu, por alguma razão, cortei o nome da pessoa que fez a pergunta mas é uma pergunta muito boa e eu quero ler para você e se a pergunta foi sua, levanta a mão aí, fala para mim eu, fui eu que perguntei, porque eu infelizmente apaguei se Deus me criou e como tal sabe exatamente do meu código genético das minhas preferências, da minha alma, da minha essência que caramba ele não me diz o que quer de mim? qual é a intenção dele com a minha vida aqui? por que tenho que viver tentando adivinhar o que ele quer de mim? parece sarcástico se o que ele quer é que eu aproveite a vida e seja feliz por que ele não me falou isso? por que essa de me deixar preocupada com os pobres, com o estudo e tudo mais? é meio sarcástico, não é? Jesus já sabia qual era a missão. Veio e morreu pelo mundo. Legal. Ele já sabia o que tinha que fazer. Essa de eu ter que ficar adivinhando o que tenho que fazer aqui é um saco. Beijos. Gostaria de saber sua resposta. Olha, adorei sua pergunta e adorei a sua sinceridade. Porque, afinal de contas, quem nesse mundo nunca sentiu isso? Não é? Então vamos lá. A gente sente isso porque nós nos sentimos separados de Deus então a gente percebe aqui pela pergunta que, que tem essa separação né? aqui estou eu, um ser desamparado jogado nesse planeta nessa loucura que é esse planeta na insanidade que são as relações humanas por um cara lá em cima que me jogou aqui que quer que eu faça algo não me diz o que e eu tô aqui de idiota nesse jogo é claro que isso causa uma indignação, não é? então perceba que a pessoa que fez a pergunta e você e eu também, já muitas vezes como nos sentimos separados dessa coisa dessa consciência que a gente, que a gente chama Deus e a gente conversa com ele assim, né? indignados então vamos lá quem é esse cara? que nos colocou aqui eu poderia responder essa pergunta com uma aula enorme né? que muitas vezes eu dou nos meus retiros que se chama a evolução da consciência eu poderia responder essa pergunta contando uma história sobre os mitos de criação do ser humano eu poderia responder essa pergunta sobre o ponto de vista até mesmo das religiões mas eu quero responder essa pergunta de uma maneira mais do coração mesmo, sem teoria nenhuma Quem te colocou aqui? Qual é o sentido da existência? Essa é a pergunta que está aqui no final Qual, Por que que eu tô aqui? Qual é o sentido da existência? Por que esse cara chamado Deus me pôs aqui? Que cara é esse chamado Deus? Quem de fato te pôs aqui? Existe um, um filósofo, que eu muitas vezes repito essa frase dele Chamado Thomas Merton, que diz assim A maior distância que o homem percorre é entre sua cabeça e seu coração Existe um professor espiritual que eu gosto muito, chamado Howard Wills Que diz assim, o seu coração já é iluminado o seu coração já sabe tudo esse lugar aqui em você é Deus é a sua conexão com Deus a mente não a mente é estúpida no sentido de não saber, ignorante imagina um milhão de histórias relaciona um milhão de coisas mas nada significa nada de verdade não sabemos nada mas a consciência, ela se identifica aqui, ó, muito mais, porque a mente é muito atrativa. Então, todas as situações que acontecem na sua vida, elas vão, de uma maneira ou de outra, tentar te conduzir para cá, ó. Muitas vezes pela dor, muitas vezes pela perda de uma pessoa querida, muitas vezes porque você ama uma pessoa e essa pessoa não corresponde ao seu amor, ou uma dor emocional forte que você tem, então você é conduzido a consciência, é trazida para cá, para essa região do seu sentir, e a gente não tem outra opção senão sentir. Então essa sua pergunta na verdade é qual é o sentido da existência? O sentido da existência é a gente fazer esse caminho aqui, ó, esse caminho. E quem é esse cara que está lá? Não, não tem cara nenhum lá, não tem um deus para você ficar bravo bravo Não tem Essa é uma consciência unificada com tudo o que existe Esse deus que te colocou aqui está aqui Por Como que a gente veio parar aqui porque por quê? Existem muitas filosofias que explicam Mas a questão é, tira esse deus de fora e coloca ele aqui e perceba que todas as circunstâncias na vida estão te conduzindo para esse lugar e porque a gente não entende o modo de chamar a nossa atenção é através da dor por exemplo, quando você está andando distraído por aí e você bate o pé numa pedra, numa quina, numa coisa que dói e você volta a sua atenção e de repente você fala nossa, onde que eu estava? Eu estava em outro lugar, e tive que parar aqui, e bati o pé Então por isso é dito, a dor é veículo de consciência Todas as situações da vida querem te conduzir para cá E muitas vezes através da dor Por isso a gente fica indignado E a gente fala assim Por que, que eu estou aqui sofrendo desse jeito? Para ser conduzido de volta ao coração o lugar aonde você é conectado com essa consciência que você chama de Deus Mas a pergunta aqui vai além, né? Ela, ela toca um sentido, um sentido de missão O que é que eu vim fazer aqui? O que é que você, cara, quer que eu faça? Ela até menciona Jesus Jesus veio aqui, morreu e pronto, essa era a missão dele Em primeiro lugar, nós não sabemos Essa é a história que nos contam, né? A história que chegou a nós, mas de verdade, quem é que tem certeza disso? Nem registro histórico a gente tem A gente tem um livro aí que conta essa história que foi Um livro que foi alterado e alterado muitas vezes Então, na verdade, não sabemos, é uma história que nos conta Quem aqui, de fato, sabe o que veio fazer na Terra? Você sabe de alguém que sabe? Não eu sei de pessoas que se sentem felizes fazendo o que fazem Eu me sinto muito feliz fazendo o que faço né? Muitas vezes eu estou cansada, de mau humor é, Cheia de coisa para fazer, preocupada, igual todo mundo E aí eu sento aqui para conversar com você Ler uma pergunta aqui no celular falar, e falar eu imediatamente fico tranquila e respondo sua pergunta e aquelas preocupações todas desaparecem e eu sinto meu coração aqui, meu coração abre eu falo, ah, isso me faz feliz então, isso é o que eu vim fazer aqui aquilo que nos conecta ao coração é o que você veio fazer, simples assim aqui é a sua bússola aqui é o Deus que você está se referindo então quando você está ali, ó, desculpa a expressão Puta da vida com Deus Você está dizendo Eu não consigo acessar o meu coração Eu estou presa aqui no meu cabeção Me perguntando o que é que eu vim fazer aqui É isso Então o que a vida vai fazer? A vida, minha amiga, meu amigo Vai te bater Vai te bater, vai fazer doer Para você entender que é aqui E e não sair andando por aí com a cabeça nas nuvens, mas aí você dá aquele tropeção, né? Opa! É aqui. Então, você tá bravo, brava com Deus significa eu estou bravo comigo mesmo, que não estou acessando o único lugar onde eu posso ter uma resposta verdadeira. É isso aí? Essa foi a minha resposta para você. Espero que tenha feito algum sentido se você gostou do vídeo, deixa um gostei para mim, não esqueça. Se você não é assinante do canal Ser Felicidade, assine o canal. E quando você dá o um gostei no vídeo, o YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo. Deixe para mim o seu comentário. Logo que sai o vídeo, eu leio todos os comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu costumo responder sim. Um beijinho, até o próximo.